E yeah! aí Gostou do efeito? Estamos aqui no poço de gasolina Esperando a de limpar nosso carro ali ó. Nossa classe A Estamos aqui, né Diego? Então, Esperar ela lavar Tirar aquela craca Gisele, ah. Sabe o que a Maria falou com o na sala de aula? Não sei. eu É, vai tomar seu. É, minha câmera tá com problema, ela tá verde. Tomando no cupiado da mãe de praça nossa do cara. <risos> Pelo amor Pelo de Deus. Deus mano. É, eu não sei porque a minha câmera tá verde, o Diego derrubou meu celular no chão. Vai escuder. É tudo culpa, de, tudo ah, culpa, porra, culpa dele. Aí. Tudo culpa dele. Tudo culpa dele. Tomar no. Essa porra vai ser publicada assim mesmo, beleza? Vai todo mundo tomar no rabo. Hoje à noite tem a nossa inauguração do nosso vlog. É. Vamos falar sobre... Merde. Homem de... <risos> Sobre o Homem de Ferro 3. É, pô, você não vai chamar o Homem de Ferro, vocês não vão se desligar, se desgraçado. É porque nós é foda, vocês não são. Pô, para de me tomar também, eu sou um negro macaco. <risos> eu sou verde, eu também sou negro. <risos> é, leg, leg, leg, leg. leg.